Eu sou... Gabriel Jordan do ArrobaHJTRD aí. Alguns vídeos atrás, se eu não me engano, no último vídeo de comprinhas de esmaltes, eu estava usando uma esmaltação nude, porém com um twist. Eu tava usando unhas com fundo vermelho, assim como eu estou hoje, assim como eu vou ensinar vocês no vídeo de hoje. Desde então eu recebo dezenas de comentários pedindo para que eu traga aqui pro canal o tutorial de unhas Louboutin. para quem não sabe o que é unha Lou né? Há mais ou menos uma década atrás, gente. Eu era literalmente uma criança quando isso era moda e tava super em alta, mas elas são inspiradas Sapatos de Louboutin, que tem os solados Vermelhos, e consiste basicamente Em pintar o fundo das unhas No vídeo de hoje eu te explico como fazer o jeito mais Tradicional de todos, né o jeito que carrega O nome com o fundo vermelho mesmo né Inspirado nos sapatos, mas você pode replicar Essa técnica com várias outras cores Eu já usei com prata, com dourado No fundo das unhas, as possibilidades são Infinitas, se você quiser dar match nos Sapatos de Louboutin, você pode fazer preto, você pode Fazer nude, você pode fazer da cor Que você quiser, então se você já quiser Conferir comigo essa volta ao passado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 Então gente, vamos logo começar nessa nail art O primeiro passo, obviamente, vai ser aplicar uma camada de base nas unhas Vou usar a de costume, a base fortalecedora da Impala Na verdade, já fiz uma camadinha nas minhas unhas somente na parte superior Mas hoje eu tô mostrando o passo da base fortalecedora que costumeiramente eu corto dos vídeos Porque tem um truquinho, tá? Vou começar aqui aplicando a segunda camada na parte de cima das unhas Normalmente, assim, como eu sempre ensinei pra vocês, né? Passando o pincel e envelopando o finalzinho E o bafo é que, como essas unhas Lubutan, obviamente, são pintadas no fundo da unha, você também tem que passar a base. Na verdade, você não tem, né, que passar a base. No entanto, é interessante, né, para que você remova com essa facilidade depois também, que não manche diretamente nas suas unhas. No caso das minhas não vai fazer diferença, porque eu já uso esmalte numa frequência avassaladora. Mas. Pra você aí pode fazer uma diferença sim Então só vem, olha, colocando o pincelzinho e depositando na unha, tá? Sem segredos, sem mistério com a base já aplicada nas suas unhas, assim como em qualquer outra nail art você aguarda secar antes de continuar bom gente, voltei! camadinha do fortalecedor já assentou nas unhas, tá certo? estamos por aqui eu vou usar o noite escura da Ludurana, que ele é um esmalte em creme sem nenhum tipo de brilho que é a proposta que eu tô procurando para as minhas unhas hoje eu vou pintar as minhas unhas de preto normalmente, tá gente? não tem mistério nenhum, Tô escolhendo esse esmalte aqui em específico só porque ele geralmente me leva umas duas camadas no máximo então vem pintando as suas unhas regularmente esse processo é bem tranquilo. Para economizar seu próprio tempo, já vem no palito, né? Criando aquela separação entre o esmalte e a cutícula para mais tarde, quando você for limpar, você não ter nenhum tipo de trabalho. E segue repetindo esse processo, não se esquecendo, inclusive, de envelopar a pontinha, tá, gente? Igual eu já ensinei para vocês aqui no canal anteriormente. Eu sei que a gente vai pintar o fundo de vermelho, mas não precisa se preocupar e não precisa pular essa parte. Pode envelopar a sua unha naturalmente. Bom gente, aqui estou eu com uma camadinha do esmalte noite escura da Lodurana eu achei que eu ia precisar fazer duas camadas mas sinceramente eu tô bem satisfeito com essa primeira camada apenas eu vou cuidar de limpar esses cantinhos aqui acho que eu vou compartilhar com vocês esse processo também, tá? Só vou esperar sentar mais um pouquinho essas unhas aqui porque elas estão bem recém pintadas, então estão bem molhadinhas ainda Bom pessoal, alguns minutinhos se passaram o esmalte já deu uma sentada mas eu ainda não limpei os cantinhos porque eu quero mostrar pra vocês o processo que eu venho fazendo ultimamente, né? Eu já cheguei mostrar algumas vezes, assim, time-lapse, mas eu nunca expliquei. Mas, enfim, tô aqui com uma tampinha de removedor de esmalte, tá certo? Tô usando da Pharmax, sem acetona que vocês sabem que é o que eu mais uso. E eu vou vir num pincelzinho, gente, num clean-up brush, num pincel de limpeza, um pincel de detalhe, você escolhe, né? Eu uso pincéis sintéticos, tá? Só pra quem quiser saber. Eu mergulho no removedor e venho limpando os cantinhos, fazendo movimentos devagarinhos, né, nas bordinhas das unhas. As as cerdas do pincel são bem mais finis do que o método do palito, com algodão e tal. Não tem necessariamente, absolutamente nada de errado no método do palito. Eu só prefiro fazer no pincel mesmo, porque há uns meses atrás eu testei a técnica e eu preferi, eu gostei mais. No começo pode parecer um pouco tricky, né? Pode parecer um pouco complicado pra você acertar, mas com prática você pega o jeito. Ah, eu acho importante avisar que pelo menos eu demoro mais fazendo esse método do que o método do palito, mas eu acho o acabamento no pincel superior ao do palito, por isso eu faço, tá certo? Então gente, só seguir o mesmo esquema, a divisão que eu fiz no palito enquanto eu tava pintando as unhas, facilitou bastante o processo, mais ou menos a mesma coisa que você faria caso você viesse no palitinho e no algodão depois, né, provavelmente você já teria feito o método de separar o esmalte da cutícula no palito, que é super importante... E com as laterais das unhas já limpinhas Depois eu só venho limpando a sujeirinha que fica na mão, né? E nos dedos Com um algodãozinho comum, gente Embebo ele no mesmo removedor E vou limpando os meus dedos sem nenhum segredo Ultimamente esse é o método que eu mais tenho gostado Pra limpar os cantinhos das minhas unhas Nem todo mundo ama, né? Essa técnica Porque o removedor ele vai diluindo o esmalte Nos cantinhos das cutículas, óbvio, né? E acaba sujando o restante dos dedos Mas isso você resolve em instantes Pelo menos eu resolvo em instantes Gosto bastante da técnica. Bom, a gente já pode seguir pra fazer as linhas Lubutan em si, né? Afinal de contas o que seriam um dos sapatos Lubutan se não fossem em solas vermelhas? Vou usar esse esmalte aqui, que na verdade é um esmalte que eu não gosto, tá, gente? Surpresa eu falar que eu não gosto de um esmalte da Impala, né? Já que é uma marca que eu falo tanto aqui no canal, que eu gosto bastante dos esmaltes mas essa linha aqui do Nao Naided eu não gostei dos esmaltes que eu testei, não cheguei a testar a linha completa, mas dos que eu testei eu não gostei de nenhum. Mas eu escolhi esse aqui exatamente por causa do tom dele Gente, que ele se aproxima bastante das solas vermelhas dos sapatos Louboutin. Esse aqui é o Jeitos do Amor da Impala. E bom, vou até incluir o frasco do esmalte no quadro pra vocês verem exatamente o que eu tô fazendo. Percebam que eu tirei bastante o excesso de esmalte do aplicador e eu venho aplicando em pequenas quantidades na parte inferior da minha unha, tão vendo? Apliquei em pouquíssima quantidade mesmo porque senão, se esse esmalte ficar grosseiro ele vai vazar pra o seu dedo, ele não vai secar. Mesmo que ele não borre, né? Porque ele tá protegido pela própria estrutura da unha. Se ele ficar ali sem secar, pode... Fica muito feio, gente, eu não sei Então pega bem pouquinho mesmo E vem colocando na unha, aplicando apenas com a pontinha do pincel do esmalte, tá certo? Nessa unha do indicador aqui, minha, que ela é mais abertinha Vocês vão conseguir ver perfeitamente o que eu tô explicando <música> Gente, é fácil assim, juro pra vocês A minha recomendação pra parte inferior das unhas É você tentar borrar o mínimo possível Por isso, pegue pouquinhas quantidades, né, de esmalte Mas se você borrar alguma coisinha, já já eu te explico o que, que você faz Gente, vou, ligar, vou fazer fora da câmera porque o ângulo aqui é muito estranho Eu tenho que fazer assim com a mão, então eu vou pintar aqui fora mesmo Gente, essa parte do vídeo aqui tá sem transição e sem nada Porque eu não tô nem aguardando muita coisa secar Mas eu vou voltar no meu pincel preto dando só alguns acabamentinhos em alguns algumas unhas que eu acho necessário só pra tudo ficar mais bonitinho, tá certo? não se preocupa se desnivelar a unha porque por se tratar de uma cor sólida não vai dar de perceber, até porque a gente vai vir com a top coat por cima e tal, na hora de finalizar tudo detalhezinhos bobos, sabe gente? os cantinhos aqui que não pegou 100% porque como essa unha ela tem um 360 né, na pintura eu acho interessante tomar esse cuidado com as laterais de todas as unhas ainda mais porque quando eu pinto né, eu gravo assim, aí eu não consigo enxergar esse lado aqui, então eu vou até dar um acabamentinho fora da câmera de unhas certinho, vou aguardar essa primeira camada aqui do esmalte vermelho, assentar um pouco mais, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas esse esmalte vermelho, ele tem um problema também, em particular porque ele abre um pouquinho eu me irrito com isso, quando eu fiz a primeira mão eu já tinha percebido, então eu vou acabar fazendo a segunda camada, mas se você tiver um esmalte dessa cor aqui, que não necessite de uma segunda camada, você não precisa fazer porque é no fundo da sua unha, ninguém vai ficar olhando no fundo da sua unha essa técnica toda aqui é apenas um detalhe discreto, sabe? não é nada que você vai ficar andando assim, mostrando para as pessoas, oi, olha a minha unha aqui, gente ok, gente, voltamos, né minhas unhas estão nesse estágio aqui que vocês querem conferir a gente já tá quase finalizando elas mas eu vou repetir o processo com esse esmalte aqui vermelho, porque assim como eu falei para vocês a forma dele não é tão... Interessante, assim, ela separa um pouquinho na unha, então eu vou repetir o mesmo processo, tá, gente? Tirando bastante o excesso do pincel e aplicando só um pouquinho, porque é o fundo da unha, né? Não é interessante aplicar muita quantidade pra não ficar pegando na pele, né? Ah, eu prometi pra vocês que eu ia mostrar pra vocês como eu limpo, né? Vou já mostrar, peraí... E tá vendo como fica um excessinho na unha, gente? Não sei nem se vocês vão conseguir reparar, porque é coisa muito pouca mesmo. Mas pega um pouquinho de esmalte vermelho na própria pele. Você não pode deixar isso, porque senão quando ele for soltando da pele, pode ser que rache o esmalte no fundo da unha e vai ficar meio vermelho e meio branco né? da própria unha. Vai ficar esquisito. Então vem num palito com esmalte molhado ainda, fazendo essa divisãozinha. Mais ou menos como se você estivesse separando da cutícula né, no topo da unha. E agora o esmalte tá separado da pele, porém a pele ainda tá manchada agora sim a gente vai voltar pro método do palitinho com o algodão, você pode usar o pincel também mas pra fazer o fundo das unhas eu acho mais tranquilo fazer no palito e no algodão principalmente se você não tiver tanta experiência então eu basicamente venho fazendo um único giro no sentido horário e no sentido anti-horário no fundinho das minhas unhas, porém encostando apenas na pele, é claro não sei se vocês vão conseguir ver, porque essa não é a coisa mais fácil de se captar numa câmera por conta dos ângulos, que eu tenho que girar palito ou pincel e mostrar o meu dedo aqui pra vocês mas eu espero que vocês estejam entendendo Com as unhas 100% limpinhas, né? Não vou mais mexer com o removedor de esmaltes, Já vou tirar as luvas, né? Que eu tô usando desde o início do vídeo. Que a outra mão já tava pronta, né, gente? <risos> e agora, pra finalizar, eu vou usar o verniz Extra Brilho da Impala. Que é um verniz que eu gosto bastante, mas você pode usar literalmente qualquer outro verniz. Eu só falo os nomes dos produtos aqui no canal pra vocês saberem o que eu tô usando, gente. Mas é que nem nos tutoriais de maquiagem. Se você não tem o mesmo produto, substitua por um outro que você tem, que você acha que vai funcionar e. Eu sei de algumas pessoas que fazem essa técnica das unhas Louboutin e aplicam verniz ou então top coat na parte de baixo das unhas. Sinceramente, eu, Gabriel Jordan, não faço isso porque eu acho desnecessário. O esmalte aqui de baixo ele não está em contato com basicamente nada, ele não é na superfície da sua unha, ele é no fundo. Sinceramente, gente, eu não vejo necessidade, não, tá? Mas enfim, você faz aí se você quiser. E com a top coat aplicada, a gente já pode partir para o resultado final. então pessoal, assim como vocês acabaram de assistir esse foi o resultado final das unhas com essa técnica Louboutin né, nas unhas gente, estou extremamente feliz em ter trazido esse vídeo para o canal primeiro porque era uma coisa que vocês pediam bastante eu usei essa técnica recentemente aqui no canal porque eu gostava mesmo mas eu não sabia que vocês iam querer ainda mais tratando de uma técnica tão antiga, né? mas tá aí explicadinho como é que eu faço a minha versão e eu sinceramente espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo conteúdos incríveis também nas minhas redes sociais, tudo em arroba, principalmente no instagram e no tiktok, onde eu posto vários reels, vídeos, challenges stories, vários outros tutoriais que não chegam aqui no canal, então corre lá pra me seguir e conferir os meus conteúdos nas minhas redes também, pra você ter um 360 do meu conteúdo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos, com sua família, isso é muito, muito, muito importante para o meu trabalho, com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir